Todo mundo sabe que o PT cobra um dízimo de seus filiados, variando de 2% a 20%, dependendo do cargo. Por exemplo, para quem ganha mais de 20 salários mínimos, é filiado ao PT e tem um cargo de confiança, paga 10% do que ganha ao PT. E para os eleitos do PT, repassam 20% do que ganham ao partido. Em 2005, o TSE decidiu que é ilegal a cobrança de cargos de confiança, mas em 2007, o PT alterou seu estatuto e manteve a sua obrigação. Então esse é o esquema mais perfeito e genial de se manter no poder. Ou seja, se você coloca pessoas do partido no poder, elas, por sua vez, vão contratar filiados ao PT e colocar em cargos de confiança que por sua vez, vão repassar parte de seus salários para o PT, alimentando esse círculo vicioso. Quanto mais o partido ganha, mais poderoso, mais dinheiro, mais forte fica. E isso, na prática, significa que, indiretamente, todos nós financiamos o PT, porque todos nós pagamos impostos que vão seguir o caminho aí público do dinheiro e vão acabar servindo para pagar cargos de confiança, por exemplo, milhares deles, indicações políticas do PT, filiados do PT, e parte desses salários vão voltar para o próprio PT. Então não é de se espantar que na era Lula, entre 2003 e 2010, o PT teve um aumento na arrecadação por meio desse dízimo em 700%. É o melhor negócio do mundo. Crescimento absurdo. E o próprio atual tesoureiro do PT, João Vacari Neto, prevê que em 2011 serão arrecadados quase 4 milhões de reais, nessa base do esquema do dízimo. Por isso que é interessante criar mais cargos de confiança, muito mais, né, e priorizar esses cargos. Gente ligada ao PT que não vai acrescentar nada ao Estado, né, no final um monte de vagabundos lá ganhando que estão repassando para o partido e tendo garantido o seu emprego. Aí é fácil entender porque a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, defendeu o um aumento dos cargos comissionados, 22 mil cargos no governo federal. Afinal, ela defende o partido. Às vezes eu até me confundo se o PT é uma igreja, se é uma empresa... Parece tudo, menos um partido ético e legal.